Olá, Janice. Seja bem-vinda. Após a sua apresentação, eu separo as perguntas e eu faço as perguntas, tá bom? Tá Ótimo. Muito obrigada, Carol. Você está me ouvindo bem? Sim, te ouço bem. Ah, então, maravilha. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. né? Na verdade, fiquei muito honrada com o convite. E a ideia é exatamente a gente falar um pouquinho sobre desinformação e saúde, né? Como atuar em um cenário de epidemia e principalmente pandemia, já que a gente está vivendo nesse cenário agora, né? Então, é, falar um pouquinho sobre mim. Sou professora do Departamento de Ciência da Computação, que pertence ao Instituto de Matemática da UFPR. Eu também sou membro de do Programa de Pós-Graduação em Informática, o qual eu coloquei por dois anos até o ano passado. E toda a minha formação foi em computação, principalmente na área de banco de dados, né? A questão de levantamento de dados, tratamento, tentar tirar conhecimento de grande volume de dados, né? É, só que o meu foco sempre foi um guiais social, sempre tentando aplicar esse tipo de conhecimento em problemas sociais, principalmente entender interações humanas e como a gente pode melhorá-las. Né? Então, se eu tivesse que definir minha área de pesquisa, eu escolheria o termo computação social, principalmente numa interseção entre big social data e análise de redes sociais, tentando sempre atacar problemas reais, analisar a multidão e grandes eventos, trazendo soluções para grandes centros urbanos e tentando promover o bem-estar das populações negligenciadas. Né? Então, vamos começar um pouquinho sobre essa questão de dados. né? E, principalmente, atualmente, a gente não pode falar de dados sem falar de internet. Ou seja, com a da internet e a criação da web há mais de 30 anos atrás, pelo time Internet lee a gente teve que uma explosão de dados, né? Então, os dados ficaram mais acessíveis, inicialmente em forma de documentos e atualmente é, a gente, com o avanço da tecnologia móvel, é, a gente tem muitos mais dados, né? Ou seja, a gente acessa a internet através do celular, nós consumimos mais dados, geramos mais dados, e nesse emaranhado de dados, a gente tem a problemática que é chamada de Big Data. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar que é o quê? É um cenário complexo onde a gente tem um grande volume de dados sendo criado uma velocidade muito grande. Essa questão da velocidade, ela tanto pode ser encarada como a velocidade que o dado é criado como uma velocidade necessária para processar esses dados que são constantemente criados. Esses dados são apresentados numa uma variedade muito grande, variedade de formato, de representação. E a gente tem ainda um quarto V que é referente à veracidade, né? Ou seja, será que todos os dados que estão atualmente disponibilizados aí na, na internet e são confiáveis, até que ponto eu realmente posso considerar aquele dado como um fato? É, e quando eu falo de Big Data, tem um nicho aí que são dados vindos de interações sociais, criados e representados a partir de, de interações sociais. É esse dado que, no caso, é, é o foco do meu trabalho, é chamado de Big Social Data, né? ou seja, dados sociais. Né? E nesse cenário, onde a gente tem os três Bs, mas o quarto vem em questão de veracidade, é que o principal tema da nossa conversa de hoje, que é a questão da desinformação, né, desinformação não é algo novo, basta ter um vizinho para você saber disso, né, algumas, eu vou chamar de desinformação, mas esse termo é muito genérico, né, em inglês a gente tem o disinformation, o misinformation, é, muitas vezes a gente chama de fake news, né, eu prefiro usar o um termo de desinformação, que é um termo mais genérico, tá, Muitas vezes a propagação dessa desinformação ela é inofensiva, mas nem tanto. né? Então a gente tem dois exemplos aí, até cômicos, do, do suposto programa infantil do, da Pablo Vittar e do Papa Francisco Fernando Trump. Então, basta ver a cara do Papa né? para a gente perceber que não é verdade. E outros com resultados que realmente são resultados infelizes. Né? Ou seja, a propagação de uma informação, pode causar danos físicos, financeiros, morais, e pode trazer pânico à população, até mesmo causando morte. Né? Então, um caso que muito me chocou, que é esse aqui, né? que devido à propagação de um boato, uma mulher no Guarujá, uma senhora com problemas mentais, ela foi atacada, ela foi torturada e foi assassinada. Né, exatamente por uma desinformação que estava associando a imagem dela à questão de sequestro e tortura de crianças e rituais satânicos né, e no final perceberam que não era nada disso é, então a gente precisa muito se preocupar em relação a essa questão principalmente da desinformação e segundo ao combate da desinformação por causa disso sendo que tem dois cenários que eu considero cenários bem urgentes tá? Um cenário é a questão de eleição e a outra é a questão de endemias, epidemias e pandemias. Por que eu considero esses dois cenários muito, muito urgentes? Primeiro, referente à questão das eleições, a gente tem um período muito curto, desde a campanha eleitoral até o primeiro turno, né, onde vai se decidir os principais candidatos para o segundo turno, é um período muito curto. Né? Então, uma, uma desinformação, rolando ela pode prejudicar um candidato e até mesmo a democracia. Então, a necessidade de se combater a desinformação ela é muito mais urgente. Tá? Precisa ser atacada com muita mais rapidez, muito mais rapidez. E o segundo, segundo no cenário de saúde. Né? No cenário de saúde, a gente precisa combater a desinformação porque ela pode trazer desespero à população até mesmo atrapalhar o tratamento. Então, no cenário de H1N1, a gente teve vários exemplos né, que, que, embora a informação disseminada nas mídias sociais ela foi muito bem usada para entender como a população estava lidando com a doença, também houve campanhas de desinformação, inclusive campanha anti antivacinas. Tá? É, a gente tem um, um exemplo recente aí, no cenário de Covid-19, que é a desinformação, Sobre a injeção de né, que você ingerir o líquido ou injetar, poderia curar a Covid. Isso atrapalhou muito os centros de saúde, porque as pessoas ligavam, congestionando e atrapalhando o serviço de saúde pública. Como também tivemos casos de pessoas que, que, que realmente ingeriram e tiveram várias complicações. Tá? Esse cenário ele é tão forte, tão importante, que a própria OMS, declarou o problema de infodemia. O que é isso? Não necessariamente a desinformação, a quantidade tão grande de informação sobre uma doença, ela acaba sendo epidêmica, como se a gente tivesse uma epidemia de informação. Esse meio, né, nessa infodemia, a gente também tem a questão da desinformação. E nesse sentido, existe um projeto europeu, muito interessante, chamado COVID Infodemics Observatory que é o observatório estou é, vendo aqui que o áudio está picotando vocês querem que eu, eu tenha outro, outro fone? Eu vou trocar de fone aqui rapidinho melhor, tá? Carol, vou pedir tua ajuda Falou, melhorou, piorou, a mesma coisa? Para mim aqui tá, agora está melhor. Está melhor, pessoal? Pessoal, para vocês, está um pouco melhor agora? Estou falando aqui para vocês testarem. Se quiserem, eu posso voltar em algum slide, se ficou muito ruim. Ou então eu continuo de onde eu parei. Algum feedback? Por, Nossa, não. Não, por enquanto, não. então vou continuar. Não qualquer, qualquer coisa, você me avisa, tá, Carol? Por favor. É, então, voltando a esse, pro, é, esse projeto europeu, Covid Infodemics Observatory, Observatório da Infodemia sobre a Covid, eu coloquei o link aqui embaixo, tá? É, ele é um projeto muito interessante, ele tenta cruzar dados sobre a doença, sobre dados a respeito da desinformação. Então, ele mostra, tanto em termos gerais, mundiais, quanto por país, número de casos confirmados, pessoas que se recuperaram da doença, a quantidade de mortos, o índice daquela localidade do risco da infodemia, né? ou seja, a probabilidade é, de uma, uma desinformação estar tá percorrendo aquela localidade informações vindas de robôs ou humanos e ainda uma análise de sentimentos e a carga emocional sobre os tweets propagados a respeito do Covid, tá? Então, curiosidade, um projeto bem interessante que eu tento acompanhar. É, e nesse cenário, né, ou seja, de desinformação, principalmente na área de saúde, mais especificamente sobre epidemias e pandemias, como é que podemos combater, tá? Então, a gente tem algumas linhas de ações nesse sentido. O primeiro, e vocês vão perceber que a, várias soluções, a maioria das soluções são nesse sentido, é a identificação automática, ou seja, tem uma informação, uma notícia, por exemplo, e a gente tenta automaticamente identificar se aquilo é uma fake ou não, se é uma desinformação ou não, no sentido de até mesmo inibir a, a, a, a divulgação daquele conteúdo. tá? Então, para isso, a gente usa muito a parte de machine learning, a de máquina, né? e nesse cenário, é, Marcos Paulo, que é um aluno nosso, tá? criou um classificador de notícias, né? ou seja, é um classificador binário. Pega uma notícia, a ideia é identificar se aquilo é fake ou não. tá? Então, normalmente, nesse cenário, da gente tentar é, identificar automaticamente uma notícia, a gente usa a chamada extração de vídeos, né, ou identificação de características. Essas características, elas podem ser baseadas no conteúdo da mensagem, né, ou seja, mais ou menos a cara do texto, informações lexicais, sintáticas, semânticas, quanto também nas características do contexto, né? O que são características do contexto? Informações sobre o usuário, características, perfil, o comportamento daquele usuário na rede. E também analisando a rede como um todo, né? Ou seja, a característica da propagação da mensagem é, naquele meio. Então, no cenário do Marcos, a gente usou a parte de conteúdo, tá? No cenário de Covid, a gente está replicando essa questão do conteúdo e adicionando variáveis de contexto também. Então, eu vou mostrar aqui os resultados que nós conseguimos num outro cenário, que é o um cenário de eleições. Tá? Mas lembrando que esse trabalho está sendo adaptado no cenário de Covid. Então, no cenário de eleições, nós utilizamos as variáveis baseadas em contexto, mais análise de sentimento. Né? A gente queria também analisar a carga, né? as características positivas e negativas do texto escrito. Então, para isso, nós utilizamos duas bases: a primeira, Fake Fakepedia, que tinha aproximadamente 5 mil notícias, e a FakeBR. Que, com aproximadamente 7 mil notícias. Tá? É, só voltando aqui, é no caso, a gente teve que passar por um processo de balanceamento, vocês podem observar, onde né? tinham muito mais notícias falsas que verdadeiras. Então, ocorreu um processo de limpeza da base, onde, primeiro, a gente tirou as redundâncias, né? a notícia na fake, notícias em comum entre as duas bases, e, segundo, a gente igualou ali a quantidade de, de notícias verdadeiras e falsas para a gente conseguir trabalhar. Nesse cenário também houve uma classificação, né? a gente queria classificar se era notícia era de política, sociedade, TV, ciência, religião, etc. É, bom, com isso, na primeira análise, a gente percebeu que, tanto notícias falsas quanto as verdadeiras, em termos gramaticais, elas eram muito parecidas, não tinham muitas distinções, ou seja, uma não usava mais adjetivos do que a outra, uma não usava mais um sentido que a outra, e assim por diante. Né? Mas a gente observou que as notícias falsas elas tinham um conteúdo muito mais positivo, elas traziam mensagens muito mais positivas, além do uso maior de maiúsculas e exclamações. Tá? Então, nesse cenário, a gente criou um classificador e, comparando esse classificador com outros trabalhos correlatos, o nosso teve um melhor desempenho. Tá? É, e, nesse sentido, a gente está pegando essa mesma solução e aplicando agora especificamente para notícias de, de Covid. O é, um outro problema é o seguinte, eu não quero apenas classificar notícia, né? ou seja, chega uma notícia, eu quero dizer se ela é verdadeira ou falsa. Eu quero, no caso, classificar se o assunto ele é falso, está relacionado a um rumor, a uma desinformação ou não. O que seria um assunto, por exemplo? É beber desinfetante para combater o covid. isso é um assunto. Né? Uma madeira de piroca, é outro assunto. Tá? É, passar babosa para o e não te ficar, é outro assunto. Tá? Então, esse é um outro trabalho que nós desenvolvemos estamos também desenvolvendo em né? uma parceria com a Fiocruz no cenário é, epidemias e, e, e no cenário da Covid. Tá? Então, a gente quer exatamente, monitorando as mídias sociais quase em tempo real, identificar a probabilidade daquele assunto ser um rumor, estar relacionado a desinformação ou não. Então, para isso, a gente usou o conceito de modelagem de tópicos. O que seria isso? Modelagem de tópico é uma técnica de mineração de texto, onde num documento, a gente tenta extrair as principais palavras e agrupar as palavras que possuem é, maior relevância e maior sintonia entre si. Né? Então, a gente cria grupos de palavras, então aqui um grupinho, gene, DNA, genética, aqui outro grupinho, vida, evolução, organismo, outro grupinho, cérebro, neurônio, né? então a gente vai criando grupinhos de palavras, em cada grupo essas palavras elas estão mais relacionadas do que as palavras do grupo, né? Esses são os famosos tópicos. Tá? Então, o Diogo Nolasco, um aluno nosso, né, ele desenvolveu uma técnica que, na verdade, é, trouxe uma melhoria, né, um, um avanço nessa área. É, e a técnica dele precisava, somente identificar em publicações científicas a evolução de uma determinada área. Então, a ideia é identificar como as áreas evoluíram ao longo do tempo, se áreas convergiram, se áreas se especializaram, se áreas morreram em determinado período de tempo. Tá? Então, nesse cenário, a gente queria entender a percepção social das descobertas científicas sobre a Zika. Então, esse estudo foi feito entre 2015 e 2016. E o que nós fizemos? Nós utilizamos duas bases. Né? Para identificar os tópicos relacionados a descobertas científicas, nós usamos uma base de publicações científicas chamada PubMed. E para a identificação de tópicos sociais, ou seja, o que a população estava comentando sobre a doença, a gente usou o Twitter, né? a API pública do Twitter. Então, nós aplicamos essa técnica né? nos dois cenários, precisando extrair tópicos científicos, a gente chamou tópicos sociais, que é exatamente o que a população falava sobre a doença. Né? Então, para testar a veracidade, melhor, a acurácia da nossa técnica, né, nós utilizamos dois referenciais. Diferente aos tópicos sociais, a gente comparou a nossa descoberta, né os tópicos que nós descobrimos automaticamente, uma linha de tempo produzida pela Fiocruz, né, a, a Rede de Ciências Sociais da Zika. Ela elaborou, né, o, o, os pesquisadores relacionados à sociologia e comunicação eles prepararam uma linha de tempo baseada nas reportagens que apareciam em mídias oficiais. Então, a gente cruzou os tópicos que descobrimos com essa linha de tempo que eles produziram manualmente. A gente, tópicos científicos, a gente cruzou os nossos os nossos tópicos com o mapa da doença produzida pela OMS, né? OMS, OMS fez realmente uma linha de tempo as descobertas científicas da Zika e nós cruzamos esses, esses dados. Então, a gente percebeu que os nossos tópicos estavam corretos, tá? Então, vou mostrar um pouquinho alguns dos tópicos mostrados. Em relação aos tópicos científicos, a gente tem, primeiro, né, o surgimento, né, da do Zika vírus, aqui, é a infecção, um relato de infecções sobre o Zika vírus. Segundo, ele realmente sendo tratado como epidemia. Um terceiro tópico que mostra a questão da chegada da Zika, principalmente a atenção na Bahia. Né? Por que Bahia? Porque é lá que foram descobertos os principais casos de microcefalia. E aqui a gente consegue ver outros tópicos, né ou seja, a questão... É, da malformação de, é, de fetos, a questão das é, inflamações neurológicas, a questão do seu mesmo mosquito, da, da dengue e assim por diante. Aí, em relação aos toques sociais, vamos ver alguns deles. Né? O primeiro, um certo boato, uma certa preocupação da população da relação entre a Monsanto e os casos de os casos de microcefalia surgiram primeiro aqui no Brasil, nessa né? associação de microcefalia. A segunda a questão da epidemia afetar os Jogos Olímpicos. Tá? O terceiro, a questão da OMS declarar a epidemia como realmente uma preocupação internacional: é... a preocupação em relação a viagens de mulheres grávidas. Né? É a questão do se espalhando em outros, outros países como Índia por exemplo é, sendo comentado em outros idiomas o espanhol por exemplo é o possíveis mecanismos de contaminação da doença e combate como o uso de repelente a preocupação também algum ponto que tem a preocupação da transmissão sexual né tá aqui é, então, com isso a gente conseguiu cruzar um, quais são os tópicos científicos, né? as descobertas científicas que foram comentadas no, no Twitter pela população e outros tópicos, né? preocupações da população que estavam aparecendo sendo discutidos. Né? Nesse cenário, para tentar detectar rumores, principalmente, a gente percebeu que os tópicos sociais que tinham baixíssima correlação com tópicos científicos, eles, em sua maioria, eles eram rumores. Então, com isso, a gente desenvolveu uma abordagem exatamente usando essa mesma detecção, tópicos sociais e tópicos científicos, identificando que tinham baixíssima correlação. E com isso, nesse primeiro estudo, que foi publicado no evento Brajnanda esse ano, 2020, a gente percebeu e identificamos cinco tópicos automaticamente que foram candidatos a rumor. Esses cinco tópicos, três realmente foram categorizados como rumores pela OMS. Um tópico a gente não conseguiu distinguir que era. Desculpa, que sintomas da, da Zika eram similares a sintoma da gripe, né? Então, como não existe é, nada com o contrário. É, é algo indefinido, e um tal que não tinha nada a ver, que era a propaganda de um carro indiano chamado Zika, que eles estavam tentando comercializar no Brasil e tiveram que mudar o nome. Tá? É, então, repara que essa abordagem, com essa abordagem a gente consegue identificar quase que em tempo real assuntos sobre uma determinada doença que são candidatos a, a serem desinformação, né? E se a gente analisar isso, levando em conta a questão geográfica, né, a gente consegue até fazer campanhas de esclarecimento focadas na região. Então, nessa essa técnica, a gente está é, atuando nela né, no cenário de Covid, numa parceria do ICIC, que é a parte de comunicação da Fiocruz, associado a perguntas e respostas. Né, ou seja, recebe muitas perguntas da população em relação à desinformação, eles precisam responder. E a gente está, de alguma maneira, tentando automatizar isso, meio que adiantando, né? Ou seja, em vez de esperar que a população traga a pergunta, a gente já antecipa dizendo: olha, esse tópico aqui, ele é uma desinformação, não acredite em nada publicado é referente a ele. Tá? Bom, uma outra técnica é a gente perceber qual é a fonte daquela daquela informação, né? ou seja, quem cria aquela informação e quem passa adiante já pode ser um bom indício se, aquela, se aquele conteúdo é crítico ou não. Né? Então, com isso, a gente tenta identificar o perfil do usuário. O perfil ele é confiável ou não. Tá? Então, no estudo fresquinho a gente publicou esse ano, 2020, a gente usou várias bases não só relacionadas à saúde, a gente também tinha base de saúde, mas também bases políticas, de desastres naturais, então, uma base bem que A gente tentava, a partir delas, identificar padrões na, na transmissão de rumores. Tá? Foi o nosso estudo. né A gente realizava a disseminação do rumor e também a disseminação do anti-humor. Né? Ou seja, uma, uma informação que, na verdade, ela foi criada para combater o rumor. E, e essa informação ela precisava ser verificada como falsa no intervalo de 10 dias. Essas são as premissas do nosso trabalho. Por quê? Porque a gente queria exatamente analisar a extensão e queda do rumor mediante a transmissão de uma informação verdadeira. E, com isso, a gente conseguiu identificar algumas macro-características, que disseminavam é, desinformação. Né? O primeiro é que a grande maioria realmente acreditava que aquela informação que estava transmitindo, independente de ela ser verdadeira ou falsa, que aquela informação era importante. Tá? O segundo, detalhe, é, no caso, todos os usuários aqui são humanos, eles não são bots. Tá? É, o segundo, que usuários com baixa popularidade, ou seja, com uma baixa taxa de seguidores, por ter uma menor pressão popular, eles tinham um alto índice de postar um rumor pela primeira vez. Então, eles postavam o rumor. Usuários com maior popularidade, ou seja, aqueles com uma grande taxa de seguidores, eles dificilmente disseminavam o rumor pela primeira vez, mas eles tinham um comportamento engraçado. Como eram muito populares, e caso eles recebessem o rumor de várias fontes, eles repassavam. Ou seja, eles não passavam da primeira vez, mas se sentiam pressionados se receberem de várias pessoas, de vários contatos seus, então eles repassavam esse rumor. Então, eles eram praticamente os responsáveis por manter o rumor circulando, vivo, circulando na rede. tá? Mas, por outro lado, eles também eram os responsáveis por circular o antirumor, né? Então, é, eles também tinham esse comportamento. É, e quanto antes, né, a gente observa, quanto antes o antirrumor circular, menor é o tempo de vida da população do mundo. Então, com isso a gente percebeu. Quanto é importante a gente, um, a desinformação, segundo, combater a desinformação com informação. Além disso, colocar essa informação, né, o antirumor, nas mãos das pessoas certas, para que a gente consiga otimizar a disseminação delas. Tá? Então, num trabalho anterior nosso, em 2013, a gente analisou muito o papel dos influenciadores, principalmente em grandes eventos sociais. Então, a gente analisou protestos, analisou Copa do Mundo, é, festivais de música e assim por diante. Né? E a gente observou o seguinte... Os influenciadores, ou seja, aqueles usuários que são capazes de acelerar a disseminação de uma informação numa rede, e não só acelerar, a informação a partir deles tem um maior alcance, uma maior abrangência, eles não, não, não são necessariamente mais famosos, não são necessariamente as celebridades, tá? Não necessariamente os têm maior número de seguidores, eles possuem posições centrais na rede. Então, a gente precisa de técnicas específicas para identificá-los, não só usar essa questão do número de seguidores. Tá? Além disso, outra informação que a gente também precisa levar em consideração para identificar a questão da desinformação são informações de proveniência, né? ou seja, fazer o break daquela informação. De onde veio aquela informação, de que ponto ela foi alterada, como ela foi propagada, né? Então, nesse cenário, a gente tem dois trabalhos. O primeiro do Divago Medet, que é um professor da Federal do Mato Grosso, que atualmente está tendo um doutorado conosco. Ele está exatamente trabalhando com a parte de proveniência em mídias sociais. Ou seja, você, ao receber uma informação na mídia social, conseguir ver todo o caminho, toda a trajetória que essa informação percorreu. tá? E outro trabalho, a aluna Jamila Santos, também é um doutorado nosso, que está sendo orientado pelo professor Daniel Alfaro, por mim, é a questão da simulação, né? Ou seja, a gente conseguir mais ou menos inferir qual vai ser o caminho daquela informação numa rede, numa mídia social. E não só numa mídia específica como o Facebook, mas como essa informação pode passar para outras redes. Como, por exemplo, você escreve algo no Instagram, vai para o Facebook, como isso vai ser espalhado. Por que isso é importante? Porque uma vez que você consegue simular a propagação daquilo, você consegue combater com mais acurácia uma informação precisa, né? o famoso antirumor. É. Agora, a parte de identificação, simulação, ela é suficiente? Não, não é. Tá? Já, já adianto. Ela é uma corrida atrás do rabo. Por quê? porque a desinformação ela não é de responsabilidade do tiozão do zap, né, daquela pessoa até de uma maneira inocente, de uma maneira infantil, é, acredita em alguém ou não tem nada de conteúdo e passa. A desinformação ela é uma indústria, na verdade, ela é um ecossistema com diversos atores, inclusive com financiadores. Tá? Então, não adianta você criar técnicas de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, para detectar padrões, para automaticamente reconhecer e combater. Por quê? Porque como é uma indústria, a indústria vai também, né, ela também utiliza outros meios para se tornar cada vez mais, mais rica. Né? Ou seja, é, uma desinformação com cara realmente de informação que fica cada vez mais difícil distinguir uma informação de uma desinformação. Né? Então, Atualmente, a gente já tem bots que são muito difíceis de detectar. A gente é, já tem, inclusive, vídeos sendo criados em tempo real, onde a gente praticamente... Né, é, é Por exemplo, estou aqui fazendo uma palestra e alguém que em tempo real no outro canal pode estar deturpando o que eu estou falando e gerando um segundo vídeo com desinformação. Então, tudo isso já existe. Né? Então, nesse cenário... Alguns anos, nos últimos cinco anos, é, eu e meu grupo a gente tem trabalhado em letramento midiático. O que, que seria isso? ele disse que nossos trabalhos, né, a gente já tem uma grande carga em termos de reconhecimento de padrões, utilizando machine learning para isso. A ideia é o seguinte: ok, se nós conseguimos identificar esses padrões Vamos ensinar a população, o leigo, aquela pessoa né, que não tem grandes conhecimentos de informática, usuários de internet, cidadão comum, a identificar esses padrões. E uma vez ele conseguindo identificar e ter um espírito crítico, ele por si só vai ser a melhor arma para se combater a disseminação de uma desinformação. Então, nesse sentido, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos. O primeiro é ensinar o usuário a reconhecer bots. Essa foi a tese do Eric Santos, Eric Ferreira dos Santos. A gente usou como base Twitter, a gente, é, bases de um político, né? sete é, internacional referente à Primavera Árabe e outro referente a eleições. Tá? É, na Primavera Árabe, essa base já, já era classificada, e nas eleições de 2018, a gente utilizou o Botomita. Uma ferramenta que dá um percentual de quanto, quanto é, no caso é, determinadas mensagens elas são vindas de bot ou não. Tá? Então, para determinada massa, que a gente chama massa de, de aprendizado, né? A gente constrói um classificador que é uma árvore de decisão, né? Onde cada nó ali tem características e vão nos ajudar a guiar, chegando uma mensagem não classificada Seguindo esses parâmetros, a gente consegue identificar se aquilo, se a mensagem é, é vinda de um bot ou de um não-bot. Tá? Só queria fazer uma observação, é que a gente só utilizou características textuais, ou seja, características de como aquela mensagem foi escrita. Por quê? Porque é esse recurso que o cidadão comum tem ali em mãos, né? ou seja, informações de como aquela mensagem passou pela rede e tal o usuário não consegue. agora o texto, ele consegue analisar. Só que, né, entregar isso aqui para o usuário é a mesma coisa que nada. Né? É, é, fica difícil para um humano interpretar isso. Então, com isso, a gente fez um tradutor. Né? Então, chegando uma mensagem, esse tradutor, ele interpretava aqui o um caminho de decisão, tá? e, numa linguagem mais palpável, para o usuário, ele indicava se aquilo era uma uma mensagem do humano ou não. Então, esse exemplo, né? Manuela D'Avila, Sabadão chegando, os marmitas jamais estão tudo certo? Então, essa mensagem não tem link, que é um, uma característica, né? Indicando uma mensagem humana. No contexto, a mensagem pode ser classificada como uma, uma, uma mensagem dita por um humano. Ou pela mensagem, né? Então, aqui a gente traduzia todas as etapas da árvore de uma linguagem mais provável. E, além disso, a gente criou um plugin onde, no Chrome, se o usuário tinha dúvidas se aquela mensagem era ou não, ele marcava e, no caso, a nossa abordagem mostrava ali exatamente a mensagem traduzida indicando se era um bot ou não bot. Tá? Então, a gente fez um experimento com aproximadamente 50 pessoas. Tá? Foi até um experimento bem interessante realizando no final do ano passado, onde, no caso, dois grupos, né, a gente é, é, dividiu essa amostra de pessoas em dois grupos. Um grupo, no caso, usava a nossa abordagem para detectar se a mensagem era vinda de bot ou de não bot. A outra usava para a experiência. Tá? Então, o grupo 1, um, que realmente usou a nossa abordagem, conseguiu 90% de acurácia, ou seja, eles classificaram as mensagens como bot, não, como vinda de bot, de não bot, 90%. O outro grupo ficou com uma performance bem abaixo disso, ficou em 57%. E outra curiosidade é que o primeiro grupo, né, nos dois grupos tiveram pessoas que acertaram tudo, eram 10 é, mensagens que eles tinham que classificar, e nos dois grupos tiveram pessoas que acertaram as 10 perguntas, as 10 mensagens, as 10, 10 classificações. Aqui no primeiro grupo, o pior desempenho foi 7 em 10, né? ou seja, a pessoa errou 3, pior desempenho. A pessoa errou 3 e acertou 7. No segundo grupo, o pior desempenho foi a pessoa acertou 3 em 10 perguntas. Então, vocês reparem, que, além do primeiro grupo, usando a nossa metodologia, maior número de respostas corretas, a diferença entre o melhor e o pior era muito baixa, né? Então, o segundo, essa amplitude era muito pior, tá? É, a gente, no caso, está retrenando esse algoritmo agora por cenário de Covid, esperamos em breve disponibilizar essa ferramenta, tendo em vista que a gente está tendo grande disseminação de desinformação referente a essa pandemia, tá? Uma segunda abordagem que ela já está, inclusive, sendo usada é a questão do fakepedia, né? que é um, um ambiente de crowdsource e letramento midiático para a identificação de fake news. Então, o fakepedia ele tem três propósitos. Tá? O primeiro é ser um repositório centralizado de fake news. Ou seja, atualmente, né? como é que as pessoas tentam validar uma fake news? Elas dificilmente vão numa base fact-checking, né? elas na verdade, nem sabem o que é uma agência de fact-checking. É, então, jogam no Google se retornar alguma coisa, ok, né? Na verdade, são poucas que, inclusive, que tentam validar uma informação, uma notícia no Google. Né? Então, o que a Wikipedia faz? Primeiro, ela coleta diariamente das principais é, é, bases de checagem, todas as informações que já foram verificadas por profissionais, né? Então, ela coleta e centraliza tudo numa única plataforma. Então, fica mais fácil. Né? Então, se eu quero verificar se uma notícia já foi verificada por uma agência de checagem, é só chegar no Fakepedia e postar essa notícia. Né? Se essa notícia não foi verificada por uma agência de checagem, eu posso pedir para que é, voluntários chequem essa notícia. E, com isso... Todo o processo de checagem ele é baseado no letramento midiático, ou seja, qualquer cidadão, qualquer pessoa da multidão, ela pode se voluntariar e, com isso, ela vai, ao validar uma mensagem, desculpa, ao validar uma notícia, ela vai aprender os principais passos para isso, né? ou seja, verificar a fonte, verificar a data, se já teve outra notícia relacionada a isso, confiabilidade do autor, e assim por diante. Né? Então, a gente usa um ambiente de crowdsourcing, misturando ali etapas de aprendizado, de validação. Tá? Então, já foi lançado né, o FakePedia especial COVID-19, foi lançado dia 5 de agosto. A gente já fez um experimento com alunos da UFRJ e agora estamos usando em algumas escolas de segundo grau. Tá? E para encerrar, Outro ponto, né? Ou seja, que é a questão de linguagem clara. Que conceito é esse? Não basta apenas disponibilizar a informação, dizer que aquela informação ela é falsa, ou que eu estou combatendo uma desinformação com informação verdadeira, se a população em si não consegue enxergar aquele conteúdo que está recebendo, né? não consegue entender. Ou seja, no nosso país, apesar de ser altamente conectado, um dos países com maior número de usuários de internet e mídias sociais do mundo, 63% da população ela é de letrada. Tá? E cerca de 3 em cada 10 brasileiros têm muita dificuldade de fazer uso de leitura, de escrita e comparar gráficos. Então, isso é uma preocupação. Né? Como combater uma desinformação se as pessoas não entendem aquela informação que você está propagando? com isso, a gente está utilizando o conceito de plain language, que em português ela foi traduzida como linguagem clara, linguagem cidadã, um conjunto de guidelines para transformar gráficos em informações mais... Janice. Oi. É, o Já... pessoal está falando que está picotando um pouquinho. Tem como uh -huh. você falar talvez um pouco mais próximo do fone? Eu não é. talvez melhor um pouquinho. Ótimo, obrigada. Bom, é, então a questão da plain language, foi, que foi traduzida como linguagem para ou linguagem cidadã, é um conjunto de diretrizes, na verdade é um guideline, um guia para se produzir gráficos, principalmente gráficos, de uma maneira mais intuitiva. Né? Então, no cenário de Covid, nós analisamos todas as informações públicas disponíveis por todos os estados, né? ou seja boletins epidemiológicos, todas as informações oficiais dos estados brasileiros de problemas. Analisamos os principais problemas, então aqui eu trouxe alguns, né? então, esse aqui do estado do Paraná. É, a gente tem fatias muito pequenas, com cores muito próximas, isso dificulta a visualização e entendimento. Essa parte aqui, a gente tem todas as classificações Fica difícil entender, o ideal é que você tem no máximo cinco é, é, legendas. Tá? Um outro exemplo aqui é o estado de Santa Catarina. Que são tantas linhas aqui, esse gráfico ele tenta mostrar a evolução por cidade. São tantas linhas que você não consegue é, é, identificar que cidade é qual, né? Muito menos a distinção entre elas. É, e atualmente a gente está também fazendo um sistema de recomendação que, na verdade, vai apurar o problema do gráfico e fazer a recomendação de como reconfigurar. Tá? Então, esse é um trabalho em andamento, uma parceria com a professora Cláudia Capelli e nosso aluno Rodrigo Oliveira, ele está desenvolvendo isso no cenário de Covid. E o último trabalho, já estou encerrando, é a parte de qual é o melhor profissional, qual é o melhor pesquisador, qual o melhor técnico de saúde para transmitir uma informação para a população, de maneira que aquela informação ela seja melhor digerida, melhor aceita. Ah, então, a gente está trabalhando com é, alquimetria, que são técnicas alternativas do impacto do pesquisador e da pesquisa na população. Então, esse estudo a gente já fez no cenário de zika, Deng, e atualmente a gente está replicando ele no cenário de Covid. Então, qual que é a ideia? Primeiro, identificar qual que é o impacto do pesquisador é, no cenário científico, né, no cenário acadêmico. Só que não necessariamente o pesquisador com maior impacto acadêmico ele vai ser bem recebido, bem entendido pela população. Então, com isso, a gente também identifica o impacto social daquele pesquisador, também usando métricas aí alternativas para identificar a aceitabilidade do pesquisador, tem outro gráfico aqui melhor, qual o, o, o impacto do pesquisador numa determinada região, numa determinada mídia, de maneira que ele consiga divulgar melhor uma informação. Né? Então, quem é o melhor? O BAM, BAM, BAM... É... De COVID, falar para gente, né? Se bobear, tem um estrangeiro ou Átila. né? Então, essas diferenças aí que a gente analisa. Então, nesse lado de Covid, a gente tem algumas parcerias, né? A Fiocruz, sempre parceira, o Welcome Trust, que na verdade a gente está é, trabalhando com eles via Fiocruz. Atualmente, estamos participando da iniciativa é, do Leighton America Covid é, Social Sciences. Initiative, e no cenário de Zika a gente trabalhou num consórcio social chamado ZikaLive. Bom, então, para fechar os principais desafios da área né, do combate à desinformação, eu vejo como desafios técnicos e não técnicos. Tá? O primeiro é essa questão da transparência das mídias, tendo em vista que grande parte da população consome as informações via mídias sociais. Vou dar um grande pulo aqui para fechar. Eu comecei citando o Tim Berners-Lee, fechar com ele, né, que ele está um grande movimento aí pela neutralidade da rede, em defesa da neutralidade da rede, ou seja, os dados eles precisam ser transparentes, precisam ser públicos, e eles precisam entender como essa informação vem até nós. Né? Então, quem não assistiu o documentário Dilema Social Netflix, eu sugiro que assista. Né? Então essa questão de transparência toda tem muito a ver com esse documentário. Então, para fechar, gostaria de agradecer principalmente a Carolina Gonzaga aí pela parceria, pelo convite, todo o apoio. E a equipe do Cores, sem eles nada disso seria possível, né? e a todos vocês, que certamente ajudarão aí a enriquecer o combate, permitir a troca de conhecimento. Então, aqui estão meus contatos, todos os estudos eu tento manter na página, tá? Então, certamente, os resultados que a gente conseguir sobre o Covid estarão aí no meu site. Muito obrigada. Opa, eu estava mutada. É, muito <risos> obrigada por ter aceito o nosso convite. E temos algumas perguntas. Temos algumas perguntas. É, o Leandro perguntou só sobre como ter acesso ao treinamento midiático. Bom, bom eu imagino que ele seja os dois, né? É, tem a questão dos bots. Esse fez o experimento, ainda não disponibilizamos, tá? É, e tem a questão do que que está aberto. Então eu não sei se o, o acesso é querer participar ou, ou querer ser voluntário para aprender, para usar como um usuário comum é, o fake já está disponível tá, é, é, né? mas se quiser maiores detalhes pode me mandar um e-mail é, no caso jonice arroba, eu que eu posso direcioná-lo em relação a isso Obrigada pelo interesse. É, a princípio, eu acho que era essa a principal pergunta. Tem bastante gente falando que seria muito, muito legal ter acesso a esse conteúdo, é, que seria muito legal também esse conteúdo ser utilizado para uh, trabalhar com jovens. E, bom, se ninguém mais tiver perguntas, é, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação e convidar a todos é, para o próximo Rubier, em outubro, no dia 15, é, que eu vou deixar o link também aqui na descrição. E para aqueles que se inscreveram pelo Simpla, vai ter um linkzinho ali escrito é, para você colocar seu e-mail e o número do seu ingresso, para a gente conseguir validar e gerar o, a, o certificado para quem se inscreveu. Então, agradecendo de novo e boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada a todos e todas. Tchau, tchau.